Fala aí driver, Lucas aqui e hoje um vídeo de super utilidade pública gravada do meu celular antigo do meu primeiro celular que eu gravava vídeos aqui para o canal porque eu preciso do meu celular principal para poder mostrar para você exatamente como você pode fazer para sacar o saldo do seu auxílio emergencial de forma muito mais rápida, praticamente de imediato quer saber como que é? Assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like aqui abaixo e vem comigo então vamos lá, eu vou mostrar aqui na tela do meu celular Vou gravar para mostrar para vocês, vou colocar aqui do lado Acompanha comigo Vocês vão abrir aqui o seu aplicativo do Caixa Tem Vamos aqui, ó. Caixa Tem eu já deixei meio que aberto Vou clicar aqui, ó, mostrar saldo para mostrar que já caiu meus 600 reais E aqui você tem essa opção aqui, ó. você pode utilizar tanto o PicPay quanto o mercado paga para poder transferir o seu dinheiro de imediato ou até mesmo sacar em qualquer caixa 24 horas. Olha só, eu vou primeiro eu vou mostrar pelo PicPay, coisa rápida aqui para vocês. O que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui em carteira, abriu aqui a sua carteira, depois de fazer seu cadastro, se você não tiver, fez seu cadastro, vai abrir essa opção aqui da carteira. Clica aqui, carteira, adicionar e você vai clicar aqui, ó, cartão de débito virtual Caixa. Aí você clica aqui na opção já tem o cartão virtual. Você vai digitar o cartão que você vai gerar nessa opção aqui, ó, cartão de débito virtual. Pegou o número do cartão, pegou a validade, gerou o código de segurança, já era. Coloca lá no aplicativo do PicPay e você já pode fazer todo o processo. Eu vou fazer esse processo utilizando, na verdade, eu vou jogar para a minha conta do mercado pago. Vamos lá, mercado pago, mesmo processo. Vou abrir aqui minha conta do mercado pago. Aqui você vai clicar em adicionar dinheiro. Se você não tiver conta no mercado pago, faz o cadastro aí, baixa os dois aplicativos na Play Store. Cartão virtual da caixa, vou fazer essa transferência ao vivo para mostrar que cai o dinheiro na hora. Hein? Olha só, vou colocar aqui 600 reais. Cartão, de, eu Clica aqui no cartão de débito virtual caixa. E aqui vamos colocar o número que apareceu lá no meu cartão de débito virtual caixa. Vamos ver, não dá para... Ah, dá para copiar assim aqui, ó. copiar. Vamos colar aqui. É, mas aqui não dá para... Copiar. E clicamos em continuar, vamos ver aqui. Agora adiciono o CPF. Continuar Beleza, apareceu aqui Vamos confirmar, vamos ver se já vai cair o dinheiro na hora para mim Pronto, seu dinheiro já está disponível na sua conta Vamos aqui clicar em ao início Vamos dar uma atualizada aqui Vamos ver se aparece Ainda não apareceu eu Acho que vai demorar uns 10 segundinhos Vamos acompanhando aí Aí ó, pronto 600 reais entrou já na minha conta E agora o que, que eu posso fazer Clica aqui em sacar dinheiro. Ó, quer sacar seu dinheiro, agora você só precisa de celular. Qualquer banco 24 horas, apresenta o código QR lá no, no caixa 24 horas e pronto. Dinheirinho do auxílio emergencial creditado na hora. Não precisa esperar aqueles mais de 10 dias lá para fazer transferência para qualquer banco. Você pode também, através tanto do Mercado Pago quanto do, do PicPay, transferir para sua conta. Também tem essa opção aqui, ó, retirar dinheiro. Você clica em retirar dinheiro, coloca o valor e vá para sua conta, qualquer conta da, que você tenha posse aí, geralmente o Mercado Pago demora um dia para transferir para qualquer conta bancária, um dia útil, e o PicPay em, em aproximadamente uma hora, se você tiver conta no banco original, também já transfere para sua conta, se você tiver qualquer outro tipo de banco, demora aí no máximo três dias úteis, beleza? Esse é um vídeo de utilidade pública para mostrar para você como sacar o seu saldo do auxílio emergencial passou uma moto chata aqui agora, <risos> mas esse é o vídeo de hoje, se gostou já senta o dedo no botão de like aqui abaixo, Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que torne conhecimento público, e espero você em qualquer um desses dois vídeos que está aparecendo aqui na tela, combinado? São dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você, então eu te espero em qualquer um desses dois vídeos, ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal, combinado? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!